a história de um servo. Ser servo é sempre estar à disposição de alguém, sofrer pela causa da chamada e esquecer a dor. Ser forte para socorrer os fracos, chorar calado para não mostrar o seu fracasso. Ser servo é ser simples, humilde, acima de tudo amoroso para ser aceito por todos ser servo é comer depois é dormir depois é descansar depois de ter servido é mostrar que está tudo bem mesmo vendo o seu mundo desmoronar não pensar em recompensa do seu trabalho e não parar por não recebê-la quero mostrar um pouco da minha história, luta, sofrimento e vitória, a história da nova aliança.